Uma das dificuldades muitas vezes na rescisão de um contrato é que você já tem um contrato em andamento, planeja, planejou ficar com aquele imóvel né, até 2024, por exemplo, e por qualquer motivo né, vai entregá-lo agora. Olha, no final do ano aí a gente vai rescindir o contrato, nós vamos rescindir esse mês e tal. A rescisão dentro de uma aplicação como a nossa ela é muito simples, você simplesmente flega a rescisão do contrato, e diz assim, olha, a partir de setembro agora, ou a partir de outubro, eu estou rescindindo o meu contrato. O que, é que o sistema faz? Ele tem todos os eventos contábeis para que você apure o ganho e perda do IFRS 16, baseado nessa rescisão. Então, ele tem o estorno do ativo, o estorno do passivo, Estorno de juros, né? Estorno da depreciação acumulada, então, todos esses eventos de forma automática, né? Já parametrizadas no momento da rescisão. Você não precisou fazer nenhum cálculo uh, adicional, né?